Rapaziada, a gente tem que voltar na casa e entrar go dentro do porão. Vamos, vamos tentar com calma, a gente tá meio escurinha aqui, mas agora a gente consegue. Eles vão apagar o Quero o Nelson somente. Jogo! You yourself, huh? Huh? Am I going <risos> rapaziada, parece um Fusca aqui. Você é louco, tio? <risos> <risos> Aí, rapaziada, a estamos começando mais uma série aqui na caverna. O que Desce, rapaziada, é o seguinte, vou começar aqui já o escritórios. É o quê? escritórios? Que porra é essa, gente? <risos> <risos> <risos> rapaziada, vamos começar já o gameplay aqui agradecendo o Mano Moisés, que simplesmente é um patrocinador da caverna aqui. <risos> já dá pra comprar um pãozinho morto dela no café da manhã do caverninho. O que que acontece? Tomando ah! chelis. Acabou de mandar sugestão pro Caverninha. The Beast Inside. Ah, parece que é hardcore. Eu vou tentar passar ele. Ah. Rapaziada, começou oh. o negócio, hein? Where. Where am I? Onde estou? Rapaziada, agora parece que você tem. Adam! Stream. Adam! Rapaz, vai pegar. Vai pegar o é Is this about Adam's work? What do you want from us? Oh, tá oh, é oh, Por é que você tormenta minha cara do porta-facas do cabeça! Não, Adam? Oh, Deus! Pera aí, jogo. Não, não, Tá rolando, tá rolando uma tretas We're aqui. Só... You hear me We just wanted rapaziada, você viu que ele o um abacate ali? Ah! Nós queremos viver nossas vidas. Pictures, e você estragou bugs, tudo. Rapaziada, o cara é do mal mesmo, hein? não vai matar, não vai. Minha de óculos não morre. estão the vigiando oh. a casa. É Minha de óculos não morre, What right? Eu Rapaziada, cortou. O Batman chegou bem na hora. Uma semana antes. Rapaziada, a gente joga no passado, então. curto. Ó, a nostalgia do passado. Nossa, comentou suas ameaças russas. Rapaziada, os russos sempre estão entreligados no passado. De alguma coisa, ou de alguma maneira. Tchim. Ah, já tô curtindo esse Sim. game, tio. carrinho de boa, turururu, Rapaziada, tá muito feliz esse jogo aí. Quanto uh -huh. oh, uh -huh. mais avançamos, mais It dúvidas eu tenho, rapaziada. Mas você que continuou que cidade. Para o para o resto de nossas lives. Quem o resto de nossas feliz. Really? Emma? Nós não sabemos o Like we don't hear enough about nuclear threats na mídia media. That's what I'm talking about, If oh, I don't break oh, the code this country hey. Like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. a again, this shack will fall down on us before boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Papai na casinha, hein? Take a look. Oh, it looks even better than the photos. Rapaziada, altos quartos, hein? Altas oh, janelas. Rapaziada, uma casinha dessa, o caverninha se aposenta. Eu tô muito calmo entre gameplay dentro, okay. oh, bring it. Bring it lindo. Yeah. Isso significa poder fazer, way, fazer like get get significa que shower. eu um trabalho duro enquanto você dá ordens do chuveiro, rapaziada. Uh, Vamos começar essa gameplay aí. Tá parecendo Resident Evil 7, hein? Ó, lama no chão, gravador. O lugar parece peaceful e quieto. Talvez você vai me ajudar a focar nesses telegramas para decifrar. Rapaziada, a gente tem uns telegramas para arrumar, hein? Rapaziada, tá de dia, de um jogo leve. Rapaziada, essa Emma aí tá, tá bolando uns planinhas, hein? Será que ela é do mal? Será que ela é o Shinklers da, da balada aí? É. Beleza, olhar em volta. Use o mouse para olhar em volta, capítulo 1. Lardoce Lardo. -silar. O que acontece rapaziada? Eu vou mexer no mouse aqui que eu acho que tá muito rápido. Uhum. Beleza, mas vamos entrar. Espera aí, entrar? Não! O cara, corre tio. É rápido, é mais rápido que o item do Resident 7. Né? O que, que acontece? Rapaziada, se tiver alguma bazuca aqui, a gente zera o jogo. Mas vamos começar, vamos começar normal. Vamos entrar na casa lá. Vamos entrar na casa. Acelera aí forma dá o Fórmula 1. Ah! Rapaziada, é dentro da casa, vamos, vamos, vamos flipar. <risos> gravador de voz. <risos> hum, vou apertar o um espaço aqui o gravador de voz. Olha que... Legal! Pada, beleza, vamos verificar aqui o que, que acontece. Girar. Pada, Cara, eu girar, que é não quero verificar, não, eu quero entrar. Tem que colocar essas caixas ali dentro. Vai lá e vê! Pada, tem que trampar. Começa trampando. Já curto, peraí. Onde é que tá as caixinhas, tio? Acho que elas do Amazon. Facebook beleza, deveria colocar a caixa na mesa do andar super. O quê? Ah, Pada, tem um negócio voando. É cagão. Pada, um negócio... É mais cagão ainda. Rapaz, tá meio assombrado esse negócio aqui. Beleza, é de boa as caixinhas do Amazon. Onde é que é o lugar aqui que a gente entrega tudo? Tô... Peraí, tá rolando um cajado mágico, aí. Rapaziada, se for um bastão mágico ali, já zera o jogo rapidão. O que, que acontece? Será é que é só jogar no chão aqui? Rapaziada, deve ter um quarto de segredos aqui. Mas esse aqui tá trancado. Cajado mágico. Um gancho para baixar a escada do sótão. Rapaziada, já tô ligado, Ó, ó, ó, ó. Adicionado ao inventário. Abaixar o sótão é aqui, tio. Tranquilo. Agora você pega aqui negócio. É, é, é, meu Deus oh, Rapaziada, esse jogo é fácil, eu falei pra você, velho Não Ó, oh, só puxar a escadinha agora Rapaziada, escadinha me empurra, hein <risos> Escadinha já mata o cavardinha logo no começo Beleza, o que acontece? Você pega a caixa da Amazon Joga lá em esse... cima O que jogo? Ô, oh, meu Deus, tem que abrir um negócio ali também, cavardinha Oh, meu Deus, vai calmo, cavardinha O cara tá ansioso Precisa de chave Rapaziada, precisa de chave, hein Só porque eu falei, tava fácil Peraí, cartinha, cartinha eu peguei esses escândalos de Two Flikes, and e Striggers. Eu não entendi o que ele falou. Rapaziada, é só a carta do Loki lá, os 670 reais de dólares. Entendeu, compadre? Eles pegamos aqui, ó, item adicionado inventórios. O que que acontece? Não tô lembrado, não. Colocar a caixa sobre a mesa do andar superior, rapaziada. Vamos procurar a mesa Loki aqui. Vapa! Jogo! Pera aí, eu não consegui colocar ele aí. Nada a ver, rapaziada boxes Parece que should be. Time to paint Vá lá e vê. me. You kidding me. Oh, oh, a yeah. he <laughs> <the> so <laughs> oh, make a great Bye. agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. para se trazer na mão. if there was one Ó. <laughs> Não posso oh. Rapaziada, tá no porta malas do carro. Vamos, vamos no carro car. já ver o que está acontecendo oh, nesse carro lock? Que o cabineiro já tá um pouco estressado. Beleza. <risos> rapaziada, vasculhar va o carro É um novo objetivo. É. Eles podem interagir com do botão Bento. Que apertamos. Abrimos o porta-bala. Flipa. Bateu a caixa Loki aqui. E achamos. Pegou uma chave aqui, hein? E adicionado o inventário, rapaziada. <risos> Já estamos com a chave aqui, Vamos abrir o negócio, vai ver qual é que é. Beleza, tio. O que acontece? Ó, ó, ó, tranquilo, rapaziada. Finalmente chegamos esse porão lock aqui. Tá rolando o meu Julieta aqui, Joga ele no chão, vai, vai! Meu safado, desgraçado! Rapaz, joga os, os locks no chão. <risos> tá rolando um anjinho aqui dormindo de ladinho aqui, uh, Deixa eu de, deixar o anjinho ali. <risos> Tranquilo. Rapaz, o que tem que fazer aqui mesmo? Eu pegar, é, pega o posto. Pegar. Tinta? Acho que pega uma espada aqui, hein? Né? Encontrar a pintura no sótão. Rapaz, eu tenho que achar pintura aqueles negócio O que acontece? Onde é que tem pintura aqui? Rapaz, o cabelo já tá ligado. Tem tinha um cheiro de, de tinta. O que acontece? Ó, ó. Olha ali! Achou! Rapaz, eu falei, tio. É só pegar aqui, tio. Já tá, já tá na mão. Seu Loki! Hum, o que Tem um negócio falso aqui. Hein? A loose plank. Someone's hidden something encontrar a ferramenta para levantar a prancha. Right up. Maybe I can find a crowbar Preciso do crowbar. Beleza, tem que tá aqui. Tinha Isso tem... aqui não abre. Rapaz, será que é com esse negócio aqui? Beleza. Temos que achar. Ó, ó, ó, tá ali em cima. Rapaziada, ó, oh, ó. Oh. Tem que tá aqui em cima. Acertou, miserável. <risos> Achei, tio Tô vamos vou montar calma, item tem ao aniversário, beleza, tá no aniversário, tá com nós sim Vai! Nossa, o negócio, o jogo. Ah, rapaziada, o tesouro, hein? Great porn mags. Beleza, rapaz. já vê, já tô vendo que tem um código, um trecho secreto aqui no negócio, o que, que acontece? Ferrou. Beleza. Um trecho de Júlio César Comentários sobre a Guerra Galácticas eu me lembro disso das minhas aulas de latim Algumas letras parecem diferentes das outras Beleza, o que acontecendo? Tá Interação com itens. Sim No modo Huntfly você pode realizar interações adicionais A Beleza, rapaziada, tem como rodar um negócio aqui? Beleza, tem como rodar isso aqui Tem como rodar outro não? E tem como rodar isso aqui Ó, oh, ó, oh, tá vendo a marquinha ali, ó? Oh? Tem a marquinha ali que tá valendo agora. Tava, cara. Beleza aqui. E o outro, tio. Tem marquinha também? Ó, oh, tem uma marquinha aqui. Um ah! dispositivo foi decodificado. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Pois O que tá escrito aqui, ó. Oh? Fabinho. Ah! Jack. É Jack Não é não, pai Beleza, vou, vou tentar decodificar esse negócio aqui O negócio parece que tá meio hardcore, hein O que que acontece? Cadê os itens? Ó, o disco Tranquilo pois é, Como que a gente vai ler as, as letras Loki nisso aqui? Mas tem como girar aqui Tem como girar esse negócio logo? Tem como girar mais alguma coisa, não? Não Mas vão ter que ler a, a, a carta do Locke aí, tira. Tem como não. não Não, não, não, não não. Girar pra encontrar mensagem oculta J é igual a C, tio. Ah, oh, meu Deus. E aí, tio? J é igual a C? Eles que se jogam pensamento ruim pra se prejudicar o meu pensamento. J é igual a C. E aí, tio? <risos> beleza. Beleza, beleza, beleza. J é igual a C. Tem umas cartas aqui. Locke. M-H-P-O-A. Não tem C, tio. Azeite tá é grande aqui, ó. M-H-P-O-A. O que que é com... Bom, vamos ver de novo a, a pecinha benta ali É isso aí Liga pro Vandame Liga pro Vandame, velho! Rapaziada, vou ligar pro Vandame, hein <risos> Vou ligar, tio Bateu um Vandame aqui que o negócio tá louco ah! Rapaziada, o Vandame falou aqui que o negócio não tem nada a ver, tio O código simplesmente é FAITH O, o cabelo não entendeu nada, mas tá, tá aqui O Vandame passou pra nós, tá passado ah! Rapaziada, o porta é de abrir a caixinha Beleza? Rapaz, eu pega uma chave hein? Chave de Nicolas. O que que acontece com a chave antiga? O que você pode abrir com ela? Rapaz, vamos procurar aí. Vamos pegar essa chave aqui. É tudo nosso. Item adicionado ao inventário. Rapaziada. baseada. Bom, se ligar nesse Nicolas aí. Parece é é September twenty seventh in the year of our Lord eighteen sixty four evening. Almost... Peraí, aí. Julguei. O que é Capítulo 2 ah! It is September 27th in the year of our Lord 1864 Nunca evening, tive um diário antes. Night. Rapaz, é porque acordo noite. But they say that it might be Rapaz, a change é from Makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again o diário foi atualizado, capítulo 2. O que que acontece? I'm eu vou ter que ligar o fósforo hein? doze pelo rain. menos. Rapaz, agora, agora eu que fósforo de eu Quanto tempo de fósforo. lindos <S risos> <aqui? risos> Peraí, peraí vamos, na, vamos dar uma olhada aqui no diário, tio. <risos> so, bintas. Uh -huh. A casa parece estranha Rapaziada, só tem como ligar em segundos, ó tem Beleza, que tem como ligar as velas O cabine não tá marcando Abre o olho Tem uma aqui Tem uma porta benta aqui, Mas o cabine então tá caixado Tá caixado, vou, vou levantar que, aconteceu que aconteceu um negócio sinistro que Rapaziada, tem que botar a vela aqui, hein Tranquilo Fazendo um negócio pra investigar aqui? Não curti isso. Beleza. Rapaziada, é escuridão total, hein. Jogo. Acho que abriu alguma porta, hein. Rapaziada, o negócio tá sinistro. É Cagão. Vamos voltar aqui. Pelo menos uma letra binta. Não. O que que acontece? Ó, oh, ó, oh. encontramos alguma coisa aqui embaixo, hein Item adicionado ao inventário Tranquilo Ó like oh. é. Nós conseguimos sair Acho que não é pra cá não, hein Acho que tem que continuar aqui A gente tá com uma chave Vamos continuar lá em cima O que que acontece? Será que tem como abrir alguma porta dessa aqui, tio? Vai lá e vê Rapaziada, de, de momento não Ó, oh, ó oh. Rapaziada, chama uma lanterna velha O que que acontece? Tem como usar a parada aqui? Beleza, rapaziada, vai ajudar bastante o gameplay agora O que que acontece? Vou tentar, é rápido E ver se podemos descobrir algo de interessante Beleza, chama alguma, alguma coisa aqui, ó Foto da pousada Eu e meu pai na frente de sua pousada Eu tinha sete anos na época É a verdade? Rapaziada, é, peraí, peraí Será, será que é algum local importante? E tem adicionado ao inventário. Beleza, será, será que tem como puxar paradinha aqui? Não. Ó, tem mais paradinhas aqui dentro, segregas. Ó. tem que fuçar, hein? Tem que fuçar. E mais fósforo. Tem que ir rápido, porque esse jogo é locked. Você não pode ficar investigando por muito tempo. Realmente. Por motivos de acabar o querosene. É verdade. Da nossa lanterna. Rapaziada, vamos ter que ir na sutileza. Beleza, aqui em cima não me parece ter muitas coisas. Ó essa, essa porta aqui. Ainda não abre. It's dark in here. Vou acender as duas. Rapaziada, será que tem como puxar esse negócio aqui? Eles vão ter que dar a volta. Ó. A gente dá a volta por aqui. Jogo! Rapaziada, o sofá bem na nossa frente aqui. Vamos puxar esse lock pra cá? Sai! Tá rolando mais caixinha benta, hein? Essas caixinhas tem coisa gorda. Sagradas. E apocalípticas dentro oh, meu, Não tem nada em jogos oh. Pre-Ampton Meu pai comprou essa terra O que que acontece? Oh, atrás tem coisa, hein Tá rolando umas coisinhas sinistras Meu pai sabia que estava escondido Por debaixo Ele só precisava de alguém com os recursos Para abrir uma mina Rapaz, tá, tá começando a rolar umas coisinhas mais sinistras Por isso o, que é o que tá acabando, hein Esse local aqui acho que é novo, hein Achei aquela porta dupla ali, hein? Ó, oh, peraí. Rapaziada, pegamos o um querozele. Estamos no caminho certo. Tem que ser aqui. Jogo! Vou... Peraí, que não abre não, hein, jogo. Rapaz, tem alguma coisa travando. Sobrou essas gavetas. Nada. Mais nada aqui. Ô jogo, pelo amor de Deus, hein? Trancado. Rapaziada, vai acabar tudo no fósforo. Vai acabar os fósforos. Vamos cair para aí. Beleza. Mais querosene. Beleza, rapaziada, Temos altos querosenes, mas acho que alguma coisa mais interessante está por ser desvendada ainda no local. É, ué. O que que acontece? Essa porta aqui? A gente vai ter que abrir por light. Tipo. Ó. Tem como abrir ela? Vamos voltar lá. Acho que tem que eu tem como empurrar. Vamos somente dar uma olhada ali, que esse negócio tá bloqueando o caminho aqui. Tem como empurrar não, tio? Ó, tem uma coisa no meio do caminho ali. Jogo! Tem... Rapaziada, o, o objetivo de momento é acender as velas, hein. Acender as velas. Beleza, vamos, vamos... Vamos fazer o que o jogo tá pedindo, tio. Vamos acender as velas bentas. Essa aqui nós acendemos. Ó, ó, ó! Beleza, acende isso daqui. Onde é que tem mais vela? Tem outra aqui, Tio. Ó. Jogo! Pô, pegou o negócio inteiro, tio. Isso que não abre. Essa não abre. Não. Tranquilo, Pare parece que tem mais vela aqui, hein? O Carmen não viu. Ó, ó. Rapaziada, é, o Carmen usou dois fósforos. Foi muito logo. Nossa, jogo! Upstairs. Deixa eu verificar lá em cima, rapaziada. Tem que seguir certinho o que o jogo tá falando, senão não passa mesmo. Sim. Peraí, jogo, eu vou pegar o, o Lander Nelson aqui. É o vento. Tem a janela tudo Tem como pular lá fora? Rapaz, eu, eu já vou lá fora, hein? Tem como, tem como fechar a janela aqui? Uh, é bom, é bom Dá dar uma fechadinha aqui. Só pra bater. O que é, jogo? Rapaz, eu tô louca lá embaixo, hein? Olha o Fusca, tio. Olha o Fusca, tio! Rapaz, a rola Fusca, ó. Vamos, vamos dar uma olhada aqui embaixo, tem um lock aqui. Ó. Oh. Where the hell did it he go? Hey! Você aqui? Beleza. Verificar a área ao redor de casa. <risos> Vê se tem luz ali. Rapaz, vamos um local de luz. Ó, oh, deve ser para cá, Ó, tipo. oh, tem uma porteirinha aqui. Rapaz, tá rolando mais luz ali, hein? Jogo! jogo lock, hein? Beleza, abriu a abri porteira. Rapaz, será que tem mais item aqui? Tem que ficar esperto. Tipo. O jogo dá altos itens. Beleza, deve ser aqui dentro Ó oh, Pode estar tá rolando uma parada aqui, hein Peguei um alicate Item adicionado ao inventário E o que que acontece? Será que tem como tirar essas paradas aqui, tio? Rapaziada, olha aí, gente Beleza, cortamos já a parada Rapaziada, algo importante vai ter aqui dentro, hein Tranquilo Rapaziada, tá rolando altas paradas cabulosas aqui, hein Rapaziada, é o chapéu do pai dele, hein Basement Rapaziada, tem alguma coisa escondida no subsolo Beleza, vamos pegar Ó, tá rolando um item importante, hein Fósforos Pagamos a vela, rapaziada. Vamos vamo apagar o Queiro Nelson aqui. Que negócio? Nossa, sem o Cheronelso não tem como nem enxergar. Eu vi! O que que acontece? Eu vi! Eu vou ter que usar todos os Cheronelso, tio. É o que tem. Ó, acabou os Cheronelso. Rapaziada, tá rolando uns pipocos cabulosos aqui, hein? Beleza, rapaziada. Pegamos essa parada aqui. O que que, eu que, que, que eu vou... Ó, pelo menos pegamos um Queiro Nelson, hein? Graças a Deus. Vamos continuar saindo fora. Acho que é isso. Entrar no porão. Não don't procurar like Rapaziada, tem que voltar na casa e Better entrar dentro do porão. Vamos, vamos tentar com calma, tio. Tá meio escurinha aqui, mas a gente consegue. Eles vão pagar o, o Quero é Nelson somente. Jogo! <risos> <risos> <risos> Rapaziada, parece um Fusca aqui. Você <risos> é louco, tio? <risos> <risos> <risos> Será que empurrou a parada pelo menos? Será que o cara foi O cara é camarada, hein? Não empurra, não. <risos> com ó, a porta aqui estava fechada. Nossa, jogou Rapaziada. Uh, tô calmo. Vamos continuar abrindo a porta aqui. Tá, tá tranquilo, Jules. Ó. De onde esse sangue está vindo? Olha lá. Rapaz, não tem é sangue nenhum, hein? Não tô muito calmo. O que acontece? Vamos abrir essa porta aqui. Estamos chegando em algum local. ó. ó, ó mais rastro de sangue. Tá rolando um fusca aqui Tá rolando uns negócios batendo na porta Ó, oh, ó, oh, desbloqueia desbloqueei. Puxa pra trás, será, tio? Puxa pra trás Vem! Rapaziada, segue Puxa o negócio Isso! Vamos trazer pra dentro Rapaz, tá rolando uns cavaquinhos aqui Meio cabreiro O cabelo o ia tá calmo. Rapaz, trancamos tudo agora Ó, oh, ó, Pega o fósforinho aceita, acende, ace, velho é Pra dar um... Um tchan Beleza, rapaziada, tá acabando... Queiro sem Acabou queiro acabou o jogo. Beleza. Vamos cortar a parada aqui e ver o que tem dentro. Rapaziada, só pode ser aqui. Beleza. Só pode sim, sim. Vamos ver se isso é uma boa ideia. O que que acontece? Rapaziada, já chamo. achamos Acham porão. Rapaziada, o que acontece? É, é, é uma hipnose. Sim. Você está num processo de viagem. Você está cansado. Ele está cansado. O dinheiro foi atualizado. Rapaziada, o cara trampou muito. Pois é. Beleza. Rapaziada, tá rolando barulho aqui. Ratos. V vamos seguir os rastros dos ratos. Faz parte. Beleza. Rapaziada, vai ter que agachar aqui. Ó. Como ele até sendo um fósforo aqui no, no meio dos botões. Mas faz tudo parte do gameplay. Não fique com medo. O que que... Ok, rapaziada. Isso aqui é o item mais importante. Acabou de pegar ele. Que demais. Tranquilo. Ó. E tem adicionado o inventário. Não sei o que pegue, mas a gente vai ver com calma, rapaziada. Acabou o fósforo. Já era. Quando acabou o fósforo, a escuridão é total. Peraí, tá rolando um quadrinho aqui, hein? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Jogo! Rapaziada, o quadro, quadro rola e mata, hein? Cuidado! Beleza, de momento. Estamos presos. Estamos presos. Peraí, peraí, de onde que a gente veio jogo? Não tô lembrado, não. Ó, o rastro tá daqui. Primeiramente temos que descobrir de onde que a gente veio O jogo tá meio doidão Beleza, a gente veio daquela porta ali, será? O quadro tava ali Maybe there's another way. Beleza, essa porta aqui já não abre Rapaz, Será que tem que puxar algum, alguma dessas paradas aqui? Ó, ó Tem que arrastar aqui, ó Rapaziada, achamos outra porta aqui O jogo Damn it, I can't open it Maybe there's something in my briefcase Eles têm... Nossa senhora, my briefcase. Rapaz, a gente tem que voltar agora, subir lá em cima. Rapaz, vamos ter que ligar o Lamp Elso aqui. Have to get in there. Whatever happened, é o jogo, e aí, I como? Hope it's not my father's blood. Será que tem como passar por aqui? Jogo! Rapaziada, <risos> o <risos> que que aconteceu? Era um Pinter. Se você olhar bem, câmera lenta... <risos> era um Pinter. Tô calmo. Era sim. Beleza. Onde é que sobe aqui? Só subir aqui, tio. Peraí, joguei? joguei. Para aqui! Você não é sabe nem eu. Está... <risos> Agora ficou bem é como... <risos> Ai, meu Deus, parecem raízes. Eu preciso get me livrar disso. Beleza, o que a gente vai cortar? tem um ferro aqui, nada é importante. Não, nadinha. Mas vamos ver se mudou alguma coisa lá atrás, Júlio. Eu... Provavelmente não. Pegamos mais fósforo. Será que tem alguma vela binta pra gente acender aqui? Vou, vou ter que voltar, tio. Ó. Oh. Achou! É, é, só, é só voltar lá e cortar agora, tio. Só pode. Meteu a faca na paradinha, passamos e, e, e terminou o jogo, tio. Sim. Uh, tem que ser, tio. Beleza. Ó, será que tem como cortar agora? Ih, jogo. A gente pegou... Rapaziada, não dá não, hein. Que não vai dar, rapaz. Rapaziada, ó. Ó. Oh! <risos> Nem vídeo. Colocamos a tesoura certa, o que que eu... Tem que cortar esses negócios, lock aqui. Rapaziada, acho que, acho que saiu. hein Beleza, o dia é upstairs. Rapaziada, peraí, vamos colocar a lanterna. Benta, tá rolando um, uma coisa não muito confortável. O cara, a tem dois, tá, tá tranquilo, fiquem calmos. Rapaziada, agora a gente pega a paradinha. Vamos seguir o rastro. Ó, tá rolando mais paradinhas aqui, hein? pera aí, o negócio tá lá em cima. É, ó. É, é. Beleza, tio. Tem que subir lá em cima. Peraí, jogo, peraí, tá rolando umas paradas extras aqui, hein? Ó, o rastro vem daqui. Peraí, tio. E aí, jogo? Pegaram o negócio dele? Peraí, peraí. Outra chave! Beleza, outra chave. Rapaz, tem que... Rapazes, a porta abriu sozinho. <risos> Eu tô calmo! Peraí, jogo! Quem, é Quem diabos é você? Stay back! You hear me? Keep away! O Loki tá vindo É melhor você correr Rapaziada, esse Tony Mackyver é do mal, hein Cabreiro, né, meu? Rapaziada, essa foi a gameplay de The Beast Inside O que, que acontece? Deixa o seu like aí e compartilha o vídeo O que, que acontece? Vem na próxima Deixa a recomendação benta um Cabreiro jogar um jogo legal, hein